Vamos dar aqui mais um Corsa, parece desta é de vez a malta dos Corsas está a aderir aqui em força, como eu disse no outro vídeo, foi preciso eu comprar um Corsa para agora a malta vir filmar Corsas, quando eu pedi Corsas ninguém apareceu. Temos aqui uma padradazinha da boa, já temos disco atrás e algumas coisinhas que tornam este Corsa, para além da cor, mecânica, etc, diferente do que de certeza que vocês viram ainda nas escolas de condução. assim por si <risos> Vamos um, discutir aqui com uma, uma segunda zinha. Um grande abraço.